Devem fugir para as montanhas Os que estiverem no meio da cidade Devem afastar-se Os que estiverem no campo Não entrem na cidade Pois esses dias São de vingança Para que se cumpra tudo o que dizem As escrituras Infelizes das mulheres grávidas E daquelas que estiverem Amamentando naqueles dias Pois haverá uma grande Calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. Até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo. Só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dia de ação de graças. A própria Eucaristia é ação de graças. Ação de graças que nos remete a agradecimento, a doação da nossa vida. Louvamos e agradecemos a Deus na Santa Mesa, porque Deus está conosco. E o Pai oferece o Seu Filho Jesus Cristo a nós, na comunhão do Espírito Santo. É preciso reconhecer as graças que Deus opera na nossa vida, para que então nós também rendamos graças a Ele. O próprio Senhor nos dá o auxílio da sua graça. Aquilo que nós fazemos não é apenas pelas nossas forças, é claro que nós precisamos nos esforçar, estudar, nos empenhar, Preparar as coisas, mas acima de tudo, é a graça de Deus que atua, sem ela, nós faríamos as coisas de forma mecânica. A graça de Deus nos dá o suporte, e reconhecer que Deus nos dá a graça deve fazer despertar em nós a gratidão, e a melhor forma de você agradecer a Deus é agindo com gratuidade. De graça recebemos, de graça também queremos dar. A graça de Deus nos sustenta até nos momentos de maior provação e tribulação, como este que o Senhor narra, ao falar da destruição de Jerusalém, que aconteceu mais ou menos 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, e ao falar também do fim dos tempos. Hoje Jesus associa aquilo que vai acontecer na cidade de Jerusalém, que vai ser dominada pelos romanos que vão destruir a cidade santa, associa esta realidade com o fim dos tempos. Tudo é passageiro. Estas leituras que estamos proclamando e refletindo, são muito complexas, mas ao mesmo tempo trazem uma mensagem muito simples. Deus é eterno, o seu reino não será destruído e nós devemos ter a esperança naquele que é eterno. Nós estamos num mundo muito perecível, o um mundo do descartável. Vocês percebem hoje como as pessoas elas trocam não só de objetos, não é? através do consumismo mas às vezes trocam também as pessoas facilmente as descartam é um mundo muito efêmero que está esvaziando o coração do ser humano que cada vez mais está insatisfeito é claro é um mundo onde tudo passa parece que tão rápido como se passa a, cela, a tela de um celular né, numa rede social diante deste mundo que está se diluindo nós continuamos a acreditar naquele que é eterno naquele que é o bom, o justo, o verdadeiro, o belo Jesus Cristo e é por isso que nós rendemos ações de graças a Ele vamos viver momentos difíceis e já estamos vivendo estes momentos como homens e mulheres de outras épocas também o viveram como foi a grande tribulação daquele povo que tinha que se esconder até mesmo para preservar a própria vida. Daí chega um momento em que eles vão entregar a própria vida a Jesus, quando estão prontos para ser martirizados, muitos deles não é, que seguiram ao Senhor. Também nós estamos a cada dia defendendo a vida, lutamos pela vida. Mas chega um momento em que nós precisamos também doar esta vida. Para Jesus Cristo não tem como se economizar. Nós temos que ter a consciência de que recebemos a graça dEle e nós queremos também gastar a nossa vida por Ele, no reino dEle. Que nós possamos render graças ao Senhor com o nosso serviço, com o nosso engajamento e com o coração Sempre capaz de agradecer o Senhor, devolvendo a Ele aquilo que Ele nos deu por meio dos nossos irmãos, com o nosso serviço. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. As orações.